A cachorrinha brava, ela tá arrasando. Ela avançou em mim, ela avançou em mim, Mário. É uma galinha, ela é nervosa. Peguei toda a areia foda. Ah, tá man... bem no meu pé aqui. Você tinha que ver gracinha, Maria. Ela, ela rosnou e avançou em mim. Ai, ai. Tá com preguiça Tá com preguiça. Ela é nervosa, Maria. É. Desculpa, desculpa. Ô Tá caindo Você viu mãe? Tá muito Tá caindo aqui, aqui da minha casa. Tá indo casa Que idade pra fazer assim, Mari? 25 dias? É, é, é, é reservado Você quer... Olha, gente, que bravíssimo! Não mexe em mim, não. Tô querendo mamar, tô eu bravo. Dormir, mamar. Ah, ah, ah. Eu quero dormir, mamãe. Ainda bem que tá baixinho. Vocês iam machucar. E deixa Olha. E o prantinho? É manso? O prantinho, isso aqui é sossegado. O Rex. Se...